Carlos gosta de viajar. É normal vê-lo passear nas ruas de Paris, Londres e Roma. Mas apesar de todas as viagens, Carlos sabe que não há nada como a nossa casa. E a nossa casa é mesmo o sítio onde todas as coisas começam. começam. E aposto que o seu dentista lhe disse que a casa é o lugar onde deve começar uma boa higiene oral. Visitas periódicas ao dentista são necessárias, mas não duvide. Bons hábitos de higiene em casa são tão ou mais importantes. Duas regras a ter em conta são Lavar os dentes depois de comer, mesmo que seja só um aperitivo. Ter cuidado com a sua dieta e não abusar dos doces. Estes hábitos, juntamente com visitas periódicas ao dentista, são tudo o que precisa para se manter saudável e feliz. Esteja a escalar a Torre Eiffel, a ouvir os sinos do Big Ben ou a relaxar no melhor lugar do mundo, na sua casa. Esta é uma mensagem de serviço público da Associação Americana de Saúde Dentária e da Associação Local de Dentistas.